Preciso te dizer que já chega, já deu. Cansei. Cansei de olhar em teus olhos e enxergar que você mente mal pra caramba. E mesmo assim você insiste que não. Eu cansei de ser sempre a última a saber. De ser a convidada só quando não restam mais outras escolhas pra você. Eu cansei porque você estava me tirando a paz. E ocupando o espaço que sempre guardei pra mim. Eu cansei porque finalmente vi em você o que todo mundo dizia e eu fazia questão de ignorar. Porque eu estava me importando mais com você e esquecendo que para ser importante para outra pessoa, eu preciso primeiramente ser importante para mim. Tudo bem que você tem o seu lado bom e até me faz rir mais do que eu imaginava. Mas rir nunca foi exemplo de felicidade. E eu cansei de continuar sentindo o que eu estava acostumada a sentir com você. Acontece que... Ainda bem. Desacostumei desse amor que você dizia ter por mim para justificar os seus erros e a sua falta de caráter. Cansei de ter você por duas horas querendo adivinhar o que eu sinto, o que penso e não digo. E cansei da sua falta de confiança. Do teu pé sempre desprendido do chão. Do teu medo, da tua insegurança de me perder pra alguém melhor que você. Você sempre teve tanto medo disso que finalmente me convenceu de que eu preciso e mereço algo melhor. Cansei de discussões que nunca levaram a lugar algum. Dessa sua necessidade de criar tantas situações e justificar as coisas com tantos exemplos para me convencer de que você é diferente de tantas outras pessoas por aí. Cansei de fingir que não vejo seus defeitos. São muitos. E devo dizer, cansei de insistir em você. De relevar todas as vezes que você me fez mal e considerar apenas as poucas que me fez bem. Anota aí, cansei das suas patadas, das suas jogadas, das mensagens não respondidas, das ligações mal resolvidas e das suas distrações. Cansei de você. E por favor, não me venha perguntar por quê. Se prestar bem atenção, você consegue ver quantas chances te dei. Consegue lembrar todas as vezes que ameacei ir embora e não fui. Consegue reviver as situações que relevei. As mancadas que engoli. Tem uma música que diz. Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre. Por às vezes. parece um negócio, coração. Quero partir pra outra. Não tenho muito o que dizer. Tenho preguiça de continuar em algo... Tentando enxergar em você um cara que sempre quis, mas que nunca mereceu. Nunca me mereceu. Não quero mais, porque cansei de tentar tanto por nada. De tentar pertencer a alguém que só me quer como refém. De ficar por alguém que nem se importa quando eu vou. Não tô mais afim de continuar me perdendo nessa viagem que você inventa e que nunca chega a lugar nenhum o meu lugar é aqui o meu lugar é aqui comigo